Dizer uma coisa, irmão A vitória não é sua A vitória é dos irmãos Que tá no coração E cê saiu do forno Abraçou a vitória pra tu E acabou morrendo o corno tá? Que bosta, cê tomou um bang É, pros irmãos de luta Ou é, os irmãos de sangue Cê tá achando um monstro Eu faço a prece A rua parece igreja Se se chama de irmão E nem se conhece Na verdade a rua não parece igreja não Pois o dízimo pastor não recebe na mão A rua é uma igreja Mas não não é a vassoura, porque na boca tem vários pastor metralhadora uh! E você toma um ratatatá, e o pastor metralhador acabou de te derrubar Tá suave, que você não arrumou nada, minha bíblia é sagrada, essa praça tá sangrada uh!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 no chão, faz outra rima, mano, você não manja. O vacilão faz flexão de boca, esse cuzão no cabejão a laranja. <risos> Otário assim, nós chega e racha esse. Seu é problema não é comigo, pau no cu. Vai lá reclamar com a taxa. <risos> Mano, agora é sem caô Única coisa que eu retorno é com a taxa da passagem do metrô Aê, é, madrão, pode crer Confesso que sou seu fã Beijou laranja, então se prepara Tu vai beijar uma maçã A ideia do cara, vai me dar um iPhone Tá metendo louco. Faz favor, mantém seu nome Aê, cusão Não me leva mal Tá vendo como cê é moleque? Ainda nós vai pro terceiro E quem que vai lá pro final no IML? Oh!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 Pode o quê? Pode, cara. Tá. Já que você falou, então, eu vou descer. Ah! Meu mano, na moral, sem engano, ah, mas, ah, Cara, esqueceu que eu tô fumando? Ah! Ah, caralho, só eu rimar. Tá afobado que Boa. foi tá com fogo no cu, tá querendo, me tá? Eu ah! tô abrindo, se fodeu, sabe soletar seu nome, caralho, pra vem aprender, aprendeu. Ah!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 Você só vai me acertar porque eu tô embaixo, eu te acerto na voadora! hora oh! oh! causou intriga, dando uma voadora aí de baixo, você vai acertar minha barriga. Oh! Oh, sério, sem maldade, você vai perder pra minha punch. Chamar a professora, tá enfrentando o um melhor da estudante. Sabe meu mano que se acostuma? O melhor da estudante vai perder pro neguinho que não estudou porra nenhuma.